1999, ano em que a Konami se abrilhanta e nos traz uma nova série de terror psicológico para o mundo dos games. A icônica Colina Silenciosa, ou como todos nós conhecemos, Silent Hill, desenvolvida por uma equipe denominada de Teen Silent, que foi responsável pela criação de quatro games da franquia que inspirou-se numa cidade real, chamada de Centralia, na Pensilvânia nos Estados Unidos, considerada uma cidade fantasma mais perigosa e assustadora do mundo, repleta de histórias macabras. Para sermos capazes de entender bem a história de Silent Hill, nós vamos precisar mesclar conhecimento de vários jogos da franquia. Importante lembrarmos ou sabermos que esse clássico ele é constituído por manifestar três realidades diferentes, a do mundo real, o do mundo da névoa e a de outro mundo. Então o que eu fiz? Fiz um resumão para vocês dessa história, para ser o mais rápido possível, mas que em momento algum ofusca o brilhantismo dos detalhes que tem Silent Hill. Eu também vou trazer para vocês o gameplay do primeiro Silent Hill, que não aterrorizou só os jogadores da época não, mas também os seus adversários de mercado, como Resident Evil, que estava há três anos sentado no pódio. Então se você quer saber mais, fica comigo. Mas antes da gente sair para a vinheta, deixa um like que esse vídeo deu um trabalhão para que a gente continue trazendo conteúdos assim no canal. Beleza? Um grande abraço! Fala Xilzada, sabe aqui do Jogo Muito Mal e vamos direto pra esse terror psicológico que traz Silent Hill Então prepara aí pra mexer com a imaginação que esse monte de monstrengos horrorosos, personagens marcantes e uma história pra lá de maluca Vamos lá! Palmas ao nosso principal astro, nosso passageiro da agonia, Harry Manson, pai adotivo de uma menina chamada Cheryl, com um passado bem complicado e bem aterrorizante. Era uma vez, Manson e sua esposa e enfermo, Jory Manson, que encontram uma bebê na beira da estrada e acolhem. Eles mal sabiam que Cheryl é o resultado da divisão da alma de um demônio e de uma menina chamada Lessa, que tinha poderes sobrenaturais, como telekinesia, levitação, projeção astral e premonição. Para entendermos onde tudo começou, precisamos conhecer o culto chamado de A Ordem, que adorava o Deus do Paraíso, que de Deus não tinha absolutamente nada. Esse teve seu nome trocado para Samael pelos colonizadores. A líder desse culto era chamada de Dália, que junto aos outros seguidores decidiu fazer um ritual que traria o seu deus, Samael, à vida, prometendo a ordem e o caos ao mundo todo. Já lessa acreditava na promessa de que o mundo perfeito fosse renascer, um mundo onde ninguém ficasse doente, ninguém envelhecesse, principalmente um mundo onde não houvesse maldade. O ritual iria necessitar de uma mulher que pudesse gerar o embrião de Samael no corpo até o seu nascimento sendo alimentado por sofrimento e ódio. Para tal, Alessa, nascida em 1969, filha de Dália, foi eleita voluntariamente aos sete anos. A maluca mãe, Dália faz o ritual em Alessa, sua filha, e o processo provoca queimaduras graves na menina, juntamente queimando toda a casa onde ela morava. Porém, Alessa não morre e, no hospital, ela desiste da ideia do paraíso, mesmo em dor e sofrimento constante, ela consegue evitar o nascimento de Samael. E o que ela faz é dividir sua alma e a alma de Samael em duas metades, surgindo Cheryl, de modo que as duas deveriam ser reunidas para um devido nascimento. Como a Alessa não era um paciente qualquer, havia uma única enfermeira que foi obrigada a cuidar dela, ela se chamava Lisa Garland, que foi propositalmente viciada em drogas para mantê-la sob controle e garantir sigilo de tudo o que estava acontecendo. Lisa logo começou a apresentar depressão e outros problemas, grande parte devido às anormalidades que ela presenciava causadas pela presença de Samael em Alessa. Então, Cheryl, é a criança deixada na estrada e está com a parte maligna trancafiada em seu corpo junto com parte também da alma de Alessa. Alessa que dessa forma encontrou uma maneira de impedir que a Ordem consiga reviver o Ser Supremo, para que no futuro ela mesma possa invocá-lo para construir o seu mundo perfeito. Sete anos se passam e Sherry cresceu, Dalia ainda procura por ela e Alessa era mantida viva pelo demônio Elisa, a esposa de Harry via falecido e em 1983 a jovem Sherry de 7 anos de idade e a mesma idade de Alessa quando houve o ocorrido. Pede ao seu pai para que a leve a pacata Silent Hill para aproveitar as férias, sem imaginar que de alguma maneira estava sendo atraída para a cidade. Então Harry e Cheryl vão rumo a Silent Hill e começa a história do jogo de Silent Hill 1 do Playstation 1. Feita a apresentação dos personagens, vocês podem ver que não são muitos, mas são o suficiente, eu garanto que são o suficiente para manter essa história muito interessante. Agora vai ser o momento em que acontece o acidente, onde a Lessa com certeza propositalmente faz com que Harry e Cheryl desviem dela e batam o carro. Manson então acorda dentro do carro e Cheryl não tá mais do lado dele. E o que ele faz? Ele sai do carro e vai em direção à cidade mais próxima, que é Silent Hill. Chegando em Silent Hill, não tem nada além de neblina e muita Neve. A cidade parece uma cidade fantasma, como ele mesmo comenta. Então ele começa a procura pela Cheryl, até o momento que ele escuta alguns passos. Então ele vai em direção à esquina e vê uma menina que é a Cheryl, é realmente é a Cheryl, mas. Ela não interage com ele e nem vai em direção a ele. Então é uma Cheryl, mas é alguma outra Cheryl? espécie de Cheryl. É Cheryl. Ele tenta seguir ela, pede para que ela pare, mas de nada adianta. A menina continua entrando dentro da névoa até que ela some. Ei, Stop. Depois disso, o Harry vai até um... o beco. E já vê um monte de sangue, coisa muito estranha ali no chão e quando ele chega na metade desse beco tem mais uma cortada de cena e de repente a atmosfera do jogo muda, fica tudo muito escuro e agora nesse momento ele já está em outro mundo que seria uma última dimensão, que é uma fusão da, da magia de Silent Hill com a cabeça da Alessia quando ele chega no final desse corredor, ele vai ver uma criatura pendurada na grade, em posição de cruz, assim, e depois de ele deixar de ver essa criatura, aparece as Grey Shield, que são representações que é de crianças que fazem o com a Lessa. Vocês vão ver que muito é disso, tá? As criaturas em Silent Hill são representações de alguma coisa que a Alessa presenciou ou vivenciou durante a vida dela. Não só as criaturas, mas também os ambientes. Ali, as criaturas elas apagam o Harry e faz com que ele acorde na cafeteria. Na cafeteria, o Harry Manson vai conhecer Sybil, a nossa policial, que idérrima, vai, vai nos ajudar muito. Ele pergunta Você se ele está sonhando. E a Sybil pergunta como é que ele tá se sentindo. Ele diz que parece que um caminhão passou por cima dele. Mas que tá tudo bem, ele acha. Ah, fico feliz de ouvir que você tá bem. Ela pergunta o que, que ele tá fazendo por lá. O, que que ela não... o Harry não comenta o que, que tá acontecendo. Daí, erra... cara, a calma aí. Eu tô eu eu só só tô aqui. apenas de passagem, eu tô aqui de férias. Eu apenas brotei aqui. E eu não ele diz, não sei também o que tá acontecendo. E ele estou estou tentando descobrir. Ah. Hum. Você viu ele pergunta se ela por acaso viu uma menininha que acabou de fazer sete anos no último mês. Que é a filha dele. Nesse vídeo, ah, desculpa, mas a única pessoa que eu vi até agora na cidade foi você. Onde está todo mundo? Deixe, eu diria se eu soubesse acredite mim. Mas a única coisa que eu posso te dizer É que alguma coisa bizarra está acontecendo E realmente está, hein, querida Isso é tudo que eu sei É muito já hum. O Harry Qual é o seu nome? Harry Mason Harry Manson Sybil Bennett e ela, Civil Eu sou uma policial Bennett, policial uma policial de Bronx. Ela comenta que os telefones, os rádios estão todos mortos, não estão funcionando no caso, né? Que ela vai voltar para chamar reforços. Meu Harry fica meio preocupado. Ela you ele levanta ela, Não calma aí. Onde é que você acha que você está indo? O que você está fazendo? Ele fala: minha filha, eu vou procurar por ela. Ela diz: não espere. É muito perigoso lá fora. Bem, nesse caso, então eu preciso encontrar ela. Ela é minha menininha. está no um caso lá fora, eu logo, né? Eu não posso esperar alguma coisa. Ela perguntou se eu tenho uma arma. É óbvio que não um, Não, Harry, não tem nada Hum, não tem então, Toma essa Espero que você não precise usá-la Então se me dá a arma dela pra ele Agora me escuta Antes de você puxar o gatilho, saiba em quem você está atirando E não use isso de forma errada e não me acerte por engano. Entendeu? Sim, obrigado. Claro. Oh, obrigado, Silvio. Cé demais. Então ela diz que vai procurar por ajuda e volta em breve. Nisso, a gente explora um pouco a cafeteria e o rádio começa a fazer um barulho. Aí o Harry vai até o rádio. Aí aparece esta criatura, o Earth Screamer, que é a representação de um livro chamado Mundo Perdido, que era um livro que a Alessa gostava muito de ler. Esse vídeo foi, esse bicho ali saiu de lá. Então, ele, depois que ele sai, ele diz que ele vai checar o beco novamente. No caminho do beco, ele vai encontrar uns cães. Esses cães são a representação e do medo que a Alessa tinha por cães. São chamados de Runners. E agora está um pouquinho diferente porque ele não entra no outro mundo, então ele fica nesse cantinho ali. E ele acha uma carta escrito to school. Parece que é a letra da a Cheryl, da Cheryl. Então ele precisa ir para a escola. Aí tem um monte de puzzle que acontece, um monte ele precisa pegar algumas chaves para abrir uma porta e para atravessar para a parte de trás do mapa, para ir em direção ao colégio. Quando ele chega, passa dessa porta, escurece, ele está em outro mundo de novo. Aí ele chega na escola. Tem mais alguns Gruners por ali. Ele finalmente entra no colégio. Aí ele vê esta pintura, essa pintura que é a representação de uma porta é a porta de um consultório psicológico que tem Silent Hill 3, é provável que a Lessa deve, deve frequentava muito o local e por isso a importância dessa porta tá aí saindo dali a gente vai resolver mais uns puzzles que a gente entra na torre do relógio. E a gente volta pro mundo alternativo. Os inimigos que a gente viu lá atrás, que eram pareciam uns homenzinhos, são chamados de Where am São chamados de Mumblers, que segundo Lost Memories, que é um livro aí, com muitas informações é, descreve ele como uma imagem de pequenos animais De demônios dos contos de fadas é A encarnação de, da ideia do que seria um, digamos que um monstro No chão do pátio ele vai encontrar o símbolo de Metraton Que é um selo para barrar Samael E segundo um documento Book of the World de Silent Hill 3 Ele foi lá justamente pela Lessa Através dos seus poderes E... Observado isso, o Arya, é, Anda mais um pouco pela escola Ele encontra um livro de contos Onde menciona Sobre um caçador e um lagarto E daí ele encontra um homem morto com uma espingarda, que provavelmente é a encarnação do caçador daquela história. E ao lado tá escrito.. Descassador tá escrito Leonard Rhymes, que provavelmente é o nome do cara. Antes dele chegar na cena do lagarto, o telefone vai tocar. Então ele vai lá até esse telefone numa sala e é a Cheryl. Ela diz: Papai, me ajude nessa cena agoniante. Onde está você, tadinho? Eu acho que é. Acredito que seja só uma, um joguinho, né? Não é realmente a Cheryl. Daí o, o menino enlouquece, né? Esse... Que era a voz dela, que ele precisa achar ela de qualquer maneira E agora ele vai enfrentar O lagartão Que é Fruto Daquele conto que a Alessa leu Então pra gente matar esse lagarto Tem que acertar um tiro certeiro Na boca aberta, quando ele abre a boca dele Assim como o caçador faz na história Quando ele termina de matar esse lagarto O mundo alternativo ele Acaba E o Harry vai ver a Alessa Já com uns 14 anos Na verdade ele não vê Ela mesmo, né? ele vê uma imagem Um vulto Da, da Alessa Que é a forma com que ela se imagina né? Naquele momento Porque ela está toda desfigurada Toda queimada Que ele vê a Alessa e sai lá do Wonderworld, ele fica bem perdidaço, não sabe o que tá acontecendo também. Coitada, né? realmente o um passageiro da agonia. Uma hora tá num lugar, outra hora tá em outro, aí toca aquela sirene gigante. E ele vai em direção da sirene, porque, pelo amor de Deus, né? Nesse momento ele vai encontrar a Dália, que é a líder do culto Ela tá numa igreja E eles têm uma conversa bem e fora da casinha E a Dália vai entregar para ele o Flaurus ele Que é nada mais que um Jeroboam. artefato capaz de, de quebrar as barreiras das trevas E daí ela vai pegar e mandar eu ele pro, pro hospital você Antes que não cura, dê certo? mais tempo mas, na verdade ela está tentando usar o Harry porque ela quer usar esse artefato contra a Alessa para libertar Samael Mas isso ele não sabe, né? Porque a Lessa está bloqueando praticamente tudo com aquele selo lá de Metraton Então ele, ela quer usar o Harry como uma carta na manga, né? Carta surpresa aí para pegar ela desprevenida of the Wait, don't go yet. Saindo fora da igreja, ele se depara com os rompers, que são tipo uns macacões que é a representação do medo da Alessa dos adultos. <risos> Chegando no hospital, o Harry vai encontrar o Kaufman e eles têm uma, uma conversa que não tem importância absolutamente nenhuma, apenas apresenta ele. Para que, futuramente, ele vai ter um papel bem importante. Hold it continua andando pelo hospital, ele encontra um vidro quebrado no chão E esse vidro, ele tem uma substância chamada de aglófites Aglófites Que é capaz de exorcizar seres malignos do, do corpo dos humanos A gente continua resolvendo alguns alguns puzzles até que a gente entra novamente no mundo alternativo e chega no portão do hospital. Lá dentro do hospital a gente vai ter um monte de, de pessoas com parasitas. No, no Lost Memories Escreve esses, essas pessoas aí como que são Que são os parasitas Que são... São chamados de Creepers Que representam o medo dela por insetos Nesse porão do, do hospital A Alessara mantida viva mas, como a gente estava num mundo alternativo, a gente acaba não encontrando ela lá, mas ela estaria lá. Então, a gente continua explorando o hospital até que a gente encontra a Lisa. Aí, o Harry vai conversar com ela. E ela desconhece que existe um porão e não sabe de nada. Né? Finge demência ou, realmente, ela está com demência devido ao vício dela com as drogas. Aí o Harry pergunta também da, da Cheryl, mas ela disse que não sabe de nada. É Até que o Harry tem uma. Começa a sentir uma dor de cabeça e Bem, desmaia é... e volta o mundo normal. Damn. What's wrong? Harry? Harry, let me you Harry? O Harry acorda no hospital, ele pergunta se ele tá sonhando, e do nada a Dalia aparece no mesmo ambiente que ele, dizendo que ele tá muito atrasado. E ela conta uma história para ele, dizendo que ele precisa ir urgente, muito rapidamente para outra igreja. E diz que o selo de Metatron, na verdade, é a marca de Samuel, que é o oposto, né? Então o Harry termina a conversa com ela. Ela sai do nada para variar e vai em direção à outra igreja. Em busca da igreja, o Harry encontra uma loja de antiguidades. Quando ele vai investigar essa loja, ele encontra uma passagem secreta na parede. É isso. e ele então reencontra Sybil Bennett, a nossa oficial, a nossa policial, e ela informa que não conseguiu sair da cidade, que a situação é muito pior do que ela ah, imaginava, nenhum mecanismo de comunicação funciona lá. Aí a policial diz ao é Harry que viu uma garotinha flutuando em direção ao lago próximo da rua Batsman. Eu so Harry dá a besta de dizer para ela que ele encontrou uma senhora chamada Dahlia e que ela disse que tem trevas engolindo toda a cidade. E Cebio começa a ter mais certeza que existe alguma coisa com relação ao tráfico de drogas na cidade, porque provavelmente a Dahlia estaria sobre algum efeito na narcótico. Né? Então o Harry resolve investigar que tudo que tem lá naquela passagem secreta E pede para Sibyl sure. esperar até que ele veja-se realmente é seguro. Antes de entrar é na passagem, o Harry pergunta se o policial sabe sobre o outro mundo I'm E diz que Lisa. nunca viu isso Provavelmente é like alguma coisa there, da imaginação dele Mas não realmente É tudo blur como like uma espécie de kind of alucinação, you know? você sabe? Eu não tenho ideia do que você está falando, Harry. Oh... Eu estava apenas me perguntando. Não importa. Ao continuar a explorar a passagem, ele encontra um pequeno altar. Some e ele pensa que talvez wonder. esse altar aí seja a igreja que Never a Dahlia mencionou like no último before. encontro deles. Talvez então, Depois de ver esse altar, o Harry ele volta para avisar the... a Sybil. E nisso, o altar começa a pegar fogo. E o Harry acorda no mesmo quarto que ele encontrou a Dahlia lá no hospital. Só que dessa vez ele voltou para o do E quem está lá okay? é Lisa. A Sybil percebe Harry? essa demora do Harry e entra na passagem secreta. Mas não encontra ninguém Só o altar Derry fica mais perdido do que qualquer coisa Harry. E ao ver a Lisa ali ele pergunta então, O que ele está fazendo lá a enfermeira diz que ele teve um pesadelo E o Harry percebe que a Liz, ela está aparentemente alterada, assim, cansada. E pergunta se, por acaso, ela conhece a Dália. Aí a Liz diz, ah, a Dália é somente, para mim, né? É uma mulher que aparentemente perdeu a filha em um incêndio e ficou maluca. Aí a Liz explica que a Dália. É, quando ela comenta sobre a escuridão engolir a cidade, ela informa que, que antes, a Silent Hill, antes de se tornar uma, uma cidade turística, havia um culto religioso e poderoso. Aí o Harry tem o primeiro contato aí com, em saber da existência do culto, né? E, que estranhos acidentes e mortes e outras coisas começaram a, a ocorrer com muito mais frequência. Como se houvesse uma maldição na cidade e algo estivesse se criando lá. Muito maléfico. Ainda no outro mundo, o Harry acorda e... Donata se vê deitado no chão em outro lugar. E nesse momento ele começa a imaginar as coisas que estão acontecendo com ele, né? Se aquilo tudo ali não passa realmente de um mero pesadelo. Que... Pode ter acontecido depois do, do acidente dele. E ele pode estar alucinando, né? como ele havia comentado com a Sibyl. O Harry então lembra que a Sibyl comentou também de ter visto a Cheryl, provavelmente a Cheryl flutuando em direção àquele lago. E ele fica na dúvida se talvez a Lisa saberia de alguma coisa a respeito de como chegar até lá, já que a entrada principal está bloqueada. Saindo da loja das antiguidades, o Harry sai fora do, do mundo alternativo e se depara aí com uma cidade repleta de de monstros e a neblina ainda super densa nas ruas de Silent Hill. Até que ele encontra uma abertura que leva ele ao shopping na cidade. E dentro desse shopping tem um monte de televisores. E que de repente eles se ligam, aparece um, um símbolo, que é o de Metraton. De repente, os monitores começam a, a apresentar a imagem da Cheryl perguntando onde está o pai. de relance aparece a Alessa também, quando tinha a idade da Sheryl. É uma loucura para dar um, uma reviravolta na cabeça do Harry. shopping cai em um buraco no chão. Aí ele vai enfrentar uma centopeia gigante. Esse monstrinho é conhecido como Film Filler. e é criado também pela mente da Alessa devido ao medo que ela tem de insetos. Então a gente detona a centopeia, isso dá um trabalho. E depois de sair do shopping. O Harry segue em direção ao hospital e ele encontra a Lisa. E pergunta para ela se existe alguma entrada alternativa para que ele chegue lá no lago e tente encontrar a Sharon. Daí a Lisa lembra que existem alguns túneis que eram usados para inspeções do sistema hidráulico da cidade. Então o Harry, sem perder tempo, ele diz, cara, tô indo para lá used for inspections ou algo eu there? Eu não sozinho. Né? Eu não quero ficar sozinha ali. So por causa dos monstros que tem ali por perto, né? Que ela já presenciou me. e viu. Eu não promise Ela quer junto com ele, mas I ela disse que to... não quer, que ela não pode deixar o hospital, lógico, oh, ela é viciada. Harry, so E o Harry abandona ela, disse que vai achar look, a filha a dele e depois volta. be as soon as I find my daughter. Harry? Então o Harry começa a atravessar esses, esses. túneis da cidade infinitos. No esgoto vão ter bastante desses novos monstros, chamados de tipo Hanged Scratchers, arranhadores pendurados, que refletem também o medo da Alessa por insetos, nesse caso por gafanhotos, que ele é bem parecido com um gafanhoto. O Harry encontra o Michael Kaufman novamente. Ele está em apuros, sendo atacado por algumas criaturas. O Harry vai lá, salva o cara. Daí ele diz que ele está procurando uma saída e vai embora sozinho. Antes dele sair, eh, o Harry pergunta se ele conhece alguma garota chamada Alessa. E o médico diz que nunca viu. Mentiroso. Ah, o Harry percebe que o Kaufman ele esquece algumas coisas. Entre essas coisas que ele esquece, uma delas é uma chave de um cofre com uma combinação numérica. Então o Harry vai lá, investiga, descobre um depósito de entrega. E acaba por ter certeza que existe realmente um tráfico né, em Silent Hill, que o Kaufman proporciona a entrada ilegal da, da mercadoria. Ou... Aí o, o Manson vai um pouquinho mais a fundo e ele encontra um, um frasco com um líquido bem estranho Parece com aquele que ele encontrou no chão Que é para fazer os exercícios lá, né? E isso, o Kaufman volta né? ele, ele entra lá novamente e ameaça o Harold, dizendo que ele tem que devolver o frasco que o frasco é dele Eles discutem um pouco E até que o Kaufman vai embora o Harry segue em direção ao Porto do Lago, mas algo estranho começa a acontecer, que é ele indo novamente para o um alternativo, só que dessa vez começa a acontecer isso de uma transição bem demorada e lenta, onde ele consegue perceber isso acontecendo. Diferente de das outras formas que já ocorreram, onde ele desmaia de alguma forma do nada e o que ele percebe é que provavelmente... Algo está ficando pior do que já estava. Né? O Harry, ao chegar ao lago, ele entra numa embarcação e lá ele encontra a Civil. Ela seguiu se ele até ali. Harry então conversa com ela e diz que entende que agora que o Silent Hill está realmente sendo absorvida por um outro mundo que é repleto de de medo e caos. Que isso poderia ser reflexo do pesadelo de alguma pessoa. E ele ainda fica mais, digamos que incentivado em encontrar Cheryl porque ela precisa de ajuda. No início, a Dahlia Aparece e avisa que o demônio está despertando e que pretende engolir toda a cidade com trevas. E ela avisa que se ele despertar, todas as pessoas no mundo irão morrer. Ela reforça e diz, ó, oh, o demônio tomou a forma de uma jovem garota e que, no caso, é e que a Cheryl será o sacrifício dado ao demônio para o seu despertar Jogando no psicológico do Harry Forte, Forte né? O Harry então pergunta para ela o que, que ele pode fazer para salvar o filho dele E a Darlene diz que ele tem que impedir o despertar do, do demônio E para isso ele vai ter que ir à torre do farol lá do lago E no parque de diversões para impedir que o círculo que é o do metatron Se complete e... Que falta um complete o e, e termine a invocação. Chegado no farol, ele logo encontra de cara a Lesa e o selo de Metatron no chão já feito. Então ele percebe que chegou tarde demais para impedi-lo. Wait. It was too late. Dali, ele segue para o parque de diversões e encontra a Sybil, mas ao chegar no carrossel, ele encontra a policial agindo de uma forma muito macabra, como se ela tivesse possuída por um demônio ou espírito, que na verdade é aquele bichinho igual do, do hospital. Então ela tá com aquele parasita nela. Eu ainda não tinha comentado, mas o Silent Hill é um jogo que tem mais de um final E aqui a gente tem a opção de realizar dois finais Matando a Sibyl, a gente tem um final ruim E salvando ela, a gente faz com que aconteça um final bom Que é o final verdadeiro do jogo Então para fazer o final verdadeiro, a gente joga aquele, aquele líquido, a, a Glofts Na policial que, que exorciza o bicho que tá dentro dela e, e ela volta ao normal então a Sibyl parte para cima da gente, é, fica desviando do, dos ataques dela ao redor do, do carrossel até que a gente consegue acertar o, a poção, fazendo com que a criatura desgrude do corpo dela e salvando a Sibyl. Eles começam a conversar um pouquinho sobre sure a adoção myself. da Cheryl. You no, know, my biological daughter. We found her abandoned on the side of the highway. Nobody knew where she came from. Alessa aparece novamente. E ela começa a colocar no parque o último selo de Metatron. Let Cheryl go. That's all I ask. Ele tenta se aproximar da Alessa, mas uma barreira visível impede que ele consiga. Aí, nesse momento, o Flávio começa a brilhar, a flutuar é e se separa numa aura amarela brilhante ao redor. Então, o Flávio atinge a Alessa e ela cai no chão. Então quebra os poderes da Dales, a Dalia aparece, né? dizendo que, haha, meus planos deram todo certo. certo, usou o Harry como trouxa. Aí dá um clarão e, aí, que atinge o Harry e leva a gente para um lugar estranho chamado Nowhere. Esse Nowhere né, é basicamente um, é composto por muitas salas e corredores que são todos interligados entre eles que levam a vários locais do jogo. Provavelmente é uma representação de onde a Lessa já esteve. Essa foi, digamos que a última tentativa dela em mostrar a verdade para Harry. Daí naquela loucura toda o Harry acorda de novo num local bem estranho e ele encontra a Lisa, que diz que teve a sensação que já esteve no porão do hospital, mas que não lembrava por algum motivo o bloqueio das memórias que ela tinha dali. Mas a gente sabe que o problema da Lisa tá com o uso de drogas dela, né? E também a influência do, do Samael, que é o demônio, por ela ter passado muito tempo com a Alessa. Então a gente continua explorando o local, né? E seguindo o fantasma de Alessa, que parece que vai guiando, né? tá nos guiando para algum local. E daí nós encontramos a Lisa novamente, que diz ter, que desentender porque que ela tá viva E agora é um deles, então ela começa a sangrar e segue em direção ao Harry, que foge trancando a, a sala também, né? Vamos combinar O que dá para entender é que É provável que a Lisa já esteja morta devido a uma overdose, alguma coisa assim E que ela tá ali mesmo por uma criação da, da própria Alessa. Como passou muito tempo com ela e porque ela cuidou muito da, da Alessa, enfim... Como se fosse uma afeição dela, que é algo que ela queria muito ter da mãe dela e ela nunca teve. Né? Por isso que a Liz, ela se mantém de uma forma humana e tem as suas individualidades, assim, como se ela tivesse uma personalidade, ela tem... Ela tem uma liberdade, digamos, na cabeça da Alessa. Mas é só especulação, tá? Isso eu li no local, mas é só uma especulação, mas é uma ótima teoria. Ainda em lugar nenhum, a gente assiste a um vídeo da Lisa comentando sobre o um estado de... de Alice, Dizendo que os olhos dela não abrem mais, que o pulso dela está baixo, que ela não está respirando muito mal. Que ela não faz nem ideia se ela ainda está viva. Daí mais em frente o, o Harry vê um flashback. Essas lembranças estão da área e Kalfur, ao redor de um leito, onde está a Alessa, conversando sobre os planos da seita, como eles não conseguiram controlar a invocação do Deus, e que é, é porque eles têm só a metade da alma da Alessa, a outra está lá com a Shell, que não estava em Silent Hill. E a Dália disse que precisavam esperar a hora certa para recuperar a outra metade. E aí, a Harry descobre também qual é a relação da Dália com a filha dele, né? Que ela, no caso, Alessa, Cheryl. Cheryl, Alessa. Que são a mesma pessoa. Em outra sala, mais especificamente onde seria o quarto de Alessa na infância, o Harry tem outra, outro flashback. E a Dália está puxando Cheryl para próximo de Alessa. E nesse momento é que a Dália percebe que não precisa de ninguém, com dom nenhum para realizar o ritual Que ela mesma poderia ter gerado a semente de Samael E a única coisa que ela precisava é o dom que todas as mulheres têm, né, que é de gerar a vida Então vamos caminhando para o fim do jogo e o Harry abre uma das portas do porão e encontra Sibyl apontando uma arma para Dália. Ao lado da Dália, a gente enxerga ali que tem o um corpo carbonizado da Lessa e uma cadeira de rodas. E a projeção do adolescente com a cabeça baixada. A Cibu atira em ao ouvir a mulher dizendo que vai usar a Cheryl como sacrifício Porém o tiro não dá em nada A Dahlia então parece que ela está dentro de uma proteção invisível Muito parecido com aquela parede que nós vimos uma... Que eu comentei com vocês há um tempo atrás na outra cena Nesse momento a Sibio é arremessada para trás e cai inconsciente Aí a Dália conta ao Harry que a é na verdade é Cheryl que a parte da Alessa com a Cheryl e voltou ao corpo original E devido aos poderes ocultos da Alessa, ela foi capaz de criar essa projeção de si mesma E manteve esse corpo vivo da Cheryl por 7 anos Então a Alessa tinha planejado usar os seus poderes para invocar uma magia muito poderosa para criar um mundo perfeito e pacífico né, Que a gente havia comentado que era um desejo que ela tinha e Harry acabou impedindo isso a é, usar o Flauros, né? Cair no conto da, da Dália. Bem que não, não tinha muito, muito caminho bom pra seguir, vamos combinar. Então a Dália está em posse dos poderes pra acordar o demônio, que reside dentro da Less. E esse demônio é chamado do Deus pela Seita, a ordem. Time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning. When all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise. Minha daughter will be the mother of God. Então, uma luz branca sai da lista e uma imagem dela parece ela um vestido branco flutuando. Nesse instante, o Calfon atira na Dália. E ele diz que não gosta de ser usado e mostra para ela o frasco que tem a substância que o Harry havia encontrado. Aquele mesmo que ele usou lá na Sybil. Que é o Aglophotis. Então o Kaufman vai lá, tira o frasco em direção à Lessa, que ela fica coberta por aquele, aquela substância avermelhada, e o brilho da, da, da Lessa se extingue, e o monstro humanoide alado sai do corpo dela, expelindo uma carga de energia e matando. A huh? What the... O Carlton não imaginava que isso pudesse acontecer e se afasta. Harry, então, né? Nós somos o herói da parada, vamos lá, combatemos um monstro E até que a gente derruba ele E a imagem da Alessa em branco volta com uma criança nos braços... A Lessa, com o vestido branco, ela volta com uma criança nos braços e ela entrega essa criança pro Harry. Então, como ele havia derrotado a escuridão que morava dentro da Lessa, a sua alma reencarnou mais uma vez. Digamos que a Cheryl 2.0. <risos> então recobra a consciência, se levanta Kaufman tenta fazer o mesmo, mas a Lisa aparece coberta de sangue e leva ele para o buraco de onde ele havia saído e não deixa ele escapar de lá também por fim, Harry, Sibyl e a pequena Cheryl 2.0 conseguem sair de Silent Hill e terminamos por aqui. Bem, se vocês chegaram até aqui, vocês são guerreiros e eu vou pedir um like de novo caso você não tenha feito isso, porque deu trabalho. Né? Vocês perceberam aí que a gente ficou uma hora é, conversando sobre a história de Silent Hill, que é muito legal. É, digamos que é um jogo muito simples né, não tem muito personagem, não tem muita coisa, mas ele consegue te envolver na trama do jogo de certa forma, que você fica realmente curioso em querer descobrir as coisas e é muito legal né, é muito inovador, foi muito inovador para a época e continua sendo. Quem conhece Silent Hill tem uma experiência muito diferente de tudo que a gente já conhece de mercado de jogos de terror. É, agradeço aí a presença de todos pelo tempo e um grande abraço e até o próximo trabalho, gente. Bora, vamos somar junto aí essa comunidade. Me ajudem, fui!